Então, a gente tá aqui no meio do vão do Shinkansen Ó, só pra vocês darem uma olhada aqui como é que é. é porque não pode falar no celular lá dentro, né? Onde fica as cadeiras, né? Então a gente não podia fazer sentado, então deve ter um pouco de barulho aí pra vocês Mas... então, como é que foi o dia hoje? Agora tem muito barulho, porque o trem tá parando A vai abrir a porta Hã? Vai abrir porta Vai abrir a porta Hoje foi dia de Nico, né? Eu fechei o roteiro de Nico ontem, porque Nico não tava no roteiro e a gente trocou uma cidade por Nico E aí, o que, que aconteceu? Eu fui dormir 4 e pouca da manhã pra acordar às 5h50 e, e aí, o que, que aconteceu? É, não acordei E a Ju também não acordou, a Ju quis dormir e aí a gente acordou 8h30, que era pra acordar às 6h porque é, Nico é relativamente longe de Tóquio, dá tá umas duas horas pegando o trem base. E aí a gente chegou tarde, mas deu tempo de ir numa parte que é longe de Nico, porque tipo, a gente não foi pro centro de Nico, a gente daqui de longe. Tipo, a gente foi lá no Chuzendi, né, perto do lago Chuzendi que é perto do Yumoto Amstel. Então por que, que a gente foi lá? Porque lá é o pico. Do, do Momidgari, que é a coloração de outono. Lindo. Lindo. Um dia que a gente estava planejando ir para quatro destinos, a gente foi para dois. Primeiro foi porque a gente acordou tarde. E o segundo motivo é porque hoje resolveu ter muito trânsito. O tava tudo parado. E aí o que que aconteceu? A gente foi, é, foi para o lago, foi pro templo do Xuzendi. descer demorou muito tempo no descer tanto que a gente perdeu o trem que a gente ia pegar de volta então mas a gente, a gente conseguiu pegar tava tudo parado muito mais. é sexta-feira né sexta-feira é dia de trânsito então aqui também foi dia de trânsito Tava muito frio. Acho que a, a hora que eu olhei que tava mais frio tava sete. Sete. Então a gente a gente, não foi preparada. A gente não foi preparada. A gente foi com um casaco, tipo, um casaco, sei lá, tipo assim, sei lá, 22 graus. Tipo isso. E aí a gente teve que comprar alguma coisa lá pra se esquentar, porque tava doendo. Bem diferente do que tá agora. Né? É, agora, agora tá tranquilo, a gente tá assim. De, de camiseta. De camiseta. E aí. Enfim, foi legal. Eu não conheci o Lago Sujendi ainda, é, por mais que eu já tivesse ido pra Nico, mas não deu tempo de ir Ju pra conhecer o centro de Nico, que era a parte que eu já conhecia, que é o Tojubushi que é a Shinkyo Bridge, ela conheceu a Shinkyo Bridge de dentro <risos> do janela. ônibus. É, de dentro do ônibus. E uma dica pra quem quer ir pra Nico é o Nico Free Pass. Tem vários tipos, depende de qual destino de Nico você quer ir, e aí tem uma opção mais barata que a outra. Por exemplo, a gente fez ida e volta, e cada ida e volta de ônibus, se a gente fosse pagar por a passagem, ia dar uns 1.600 1500 ienes 1.600 ienes por aí, depende de qual ponto você pegou, mas o que a gente fez foi mais ou menos isso Só que a gente comprou o Free Pass da, da região que a gente foi, e aí a gente pagou 2.000 ienes para usar à vontade Então, se a gente, só indo e voltando a gente gastaria 1.500 mais 1.500 e a gente pagou 2.000 ao invés de 3.000 ienes né? Então isso é uma dica para quem vai para Nico, você pode aproveitar E tem vários, vários tipos de free pass, vai depender do que você quer fazer Então tem que pesquisar O é, que mais? Ai ah, cara, não dorme, vai cedo Vai, vai cedo. cedo? Vai cedo, não dorme Porque você quer conhecer Porque tudo é... lá É é, é uma bem. cidade linda, uma cidade assim... Pequena? É, é pequena, lembra um uma cidade de interior mas tudo muito bonito E vale a pena não só andar pela cidade Como tu conhecer todos esses lugares lindos, né? Então fazer com calma, sem correr Dorme no trem, faz que nem eu Eu durmo no trem Gente, é terrível Eu entro em qualquer trem e eu vou Apago Agora a gente está indo para o Vamos conhecer parte da minha família Quer dizer, vocês vão conhecer, eu conheço Ajuda a também vai conhecer é, não, não Hoje eu vou encontrar com a minha prima, a Arissa Deve fazer alguma coisa com ela, a gente ainda não sabe se a gente vai no Foodkill amanhã ou domingo A gente tá decidindo E aí semana que vem... É, semana que vem não, aí domingo a gente vai pra... É... Não, domingo a gente vai... Ou a gente vai dar uma volta, mas vai conhecer o tio Vocês vão conhecer meu tio também É, e aí domingo a gente vai fazer... Vai pra Kyoto? Ah é, a gente vai pegar um ônibus de noturno então a gente vai fazer um negócio diferente, que é pegar um ônibus noturno aqui no Japão. É, deixa eu ver aqui, Flávio, qual a moeda aí? A moeda que é ien. Pra vocês terem uma ideia, o ien tá na cotação pro dólar. Um dólar é igual a 110 ienes. Então dá pra, dá pra vocês verem aí. Ó, quanto fica mais ou menos. É, então é isso, a gente tá indo ah, pra Shizuoka. A Shizoka também tem um monte de coisa gostosa aqui. <risos> a, a Shizoka é a terra do Asabi. Então tem muita coisa de uá, sabe? Legal. E agora a gente vai comer... Acho que a gente vai... Não sei pra onde. A Arissa tava perguntando aqui, ah, vocês querem comer? Ah, querem beber? Sei, né? Enfim, agora a gente vai tirar. aqui. Mostrei. Aqui é muito legal, porque, tipo assim, você tem que andar com a câmera na mão. Porque você tá andando assim, aí do lado surge, acontece alguma coisa, você quer tirar foto. Tem que ser muito rápido mesmo, né? Então... É, acompanha lá, pra quem ainda não sabe, o Insta é é igual. É igual, vida de Tuggy, vai lá, tá, todo dia tem... Eu vou postar um vídeo da Ju correndo hoje. Não. Vamos correr, Ju! Correndo! Aí, alguns o que que dá? A pessoa acorda tarde, ó. Não, não faça isso, eu tava cheio de bagulho, não faça isso. Hoje eu botei a Ju pra correr. Porque a gente estava atrasada, eu falei, Ju, a gente tem que pegar o ônibus, a gente tem que correr. E chegamos lá na estação, ainda tinha uma flow, enfim, já não tô nada correr. <risos> Ficou aqui, ó, morrendo. Peraí, marido, peraí, peraí. Falei, é, não, vai não corre não, bebê. Mas enfim, agora a gente vai encerrar, porque daqui a pouco o Shinkansen vai parar. Aliás, olha só, deixa eu, ver. eu acho que vocês não vão conseguir ver nada, mas eu vou virar aqui a câmera para tentar mostrar como é que é a velocidade que passa lá fora do Shinkansen. Ah, passou uma lute, tipo. É tipo assim, deixa eu ver se eu cubro aqui E aqui, essa parte aqui do lute que tá saindo, ó A parte do banheiro é uma... Ah, que Ah, não é? Ó O computador tá na mesa, a bolsa tá na cadeira E a nossa mala está lá no, no outro bagão e a gente botou ali atrás da, da cadeira O banheiro Gente, o é melhor que avião É muito melhor que avião É muito espaçoso para a perna Você consegue esticar tranquilamente Tem tomada em todas as cadeiras Tem mesa para todas as cadeiras Reclina o banco, reclina o assento, quer dizer, reclina o encosto e o banco. Tem telefone aqui também, ó. Quem ficar sem, sei lá, sem crédito, quer ligar pra alguém, <risos> tem aqui também. É, e esse aqui é a classe básica, tá? É tipo é a, é a classe que a gente não reservou a cadeira, ou seja, a gente não pagou pela reserva, só chegou aqui e sentou, né, usando o Japan Rail Pass e... Tem a classe que você reserva, né? Da classe normal, que você pode reservar e aí o banco é seu. E, e ainda tem a, a classe green, né? Que é o green pass, que ele é mais caro, mas ele, tipo, tudo mais luxuosinho, sabe? É, é bem, na verdade, é bem mais luxuosinho. Tem, tem até coisas de graça pra você comer e beber. Eu acho que a moça do, do carrinho, ela não vai passar mais, porque ela já passou pela gente. Então, tipo, um serviço de bordo também, que ela vende lanchinho, bebida e tudo mais. E acho que é isso. E muito importante, né? Só pode falar no telefone aqui onde a gente está. Você não pode falar no telefone sentado. Lá dentro. Né? Então a gente veio pra cá pra fazer essa live. Pra mostrar também como é que é aqui dentro. Porque senão a gente não ia fazer... É, não pode fazer lá, sentado tá? Senão também mostraria pra vocês como é que tá lá dentro. Tá? Acho que é isso. E a gente está chegando em Shizoka. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. E acompanhei quem ainda tem... Mas... Duas semanas e alguns dias aí de viagem Então a gente vai pra Agora Shizuoka, dois dias em Shizuoka Beleza? Tchau, tchau galera tchau tchau A gente acabou de chegar aqui em Nico E a gente fez uma cagada federal Porque eu vim só com esse casaco E tá muito frio aqui e a gente tá indo pra beira do lago agora E acho que vai estar tá dez vezes mais frio Do que tá aqui na estação Pleno interior do Japão E trânsito Olha só o trânsito pra chegar lá na, no shoes andy. Dá uma olhada. Nessa coloração. Tá muito frio aqui em cima. A gente acabou de chegar. Eu comprei uma manta, tá vendo? Enrolei no pescoço porque tá frio demais. Ajuda tá que nem uma indiana aqui, Ela enrolou uma. Qual é o nome disso? Uma pashmina na perna. <risos> É, tá que esquadrão da moda nela os planos hoje eram vir aqui para perto do lago Chuzendi e e para o templo Chuzendi talvez para o Kengal Orefal Orefal e depois voltar para conhecer o Toshogu né para levar para conhecer o Tochugu porém eu acordei super tarde hoje eu fui dormir quase de manhã é, e aí acabou que a gente perdeu o horário dos primeiros eventos, mas conseguiu postergar Só que aí a gente é pro Toshogo agora e a gente tá numa fila monstruosa A gente tá esperando o ônibus pra voltar pra Nico E já, já é o terceiro ônibus que chega e a gente não tá nem na metade da fila ainda De tanta gente que tem pra voltar pra Nico também Ou seja, a gente não vai conseguir conhecer o Toshogo Shirai, Que é aquele santuário dos três macaquinhos, né? E também do Tokugawa Ieyasu é, então, é isso. Mas a gente já cobriu uma vez, né? A primeira viagem que eu fiz, eu fui pra lá, só que eu queria levar a Ju. Por ser um destino tão importante e diferente, né? É bem, é bem bonito lá. Então, a cara de triste. Vou ter que voltar. <risos> Ninguém mandou a da tarde, dá O relógio apertou soneca sozinho, eu juro. Não fui eu. <risos> cara de pau. <risos> Esse aqui ó, é a vida noturna de Shizuoka, a principal rua da vida noturna de Shizuoka. <risos> a gente tá num <risos> Não tem sushi. Não tem sushi. sushi. <risos> saquei de batata com bolinhas. Tipo refrigerante. Só que saquei de batata e o chopp da Ju. Vou experimentar esse aqui hoje com salmão com queijo e enguia tofu fermentado com ovo cru e cebolinha em cima. Alguém topa? Chegou mais! <risos> Gostou? Gostou? <Okay>. Não? <risos>